Você que, que gosta aí de Game of Thrones, né? até separei para você aqui, ó. É o tio, tô ligado. Não mudou nada a caracterização, é, tá ligado? Os caras mantiveram aqui até a maquiagem é. dele, tá ligado? <risos> o, lado, o lado esquerdo dele tá, tá, tá, tá destruído igual o do, do tio Benjen aí. O, o salão o tio Benjen. Agora, se a gente for tentar meio que especular né, sobre o Adar, é muito legal a gente ver... Sim a forma como os orcs recebem ele. Porque ele não pode ser um mero tenente do Sauron, porque não é exatamente medo que ele transmite quando ele passa ali pelas fileiras. É quase que um nível de adoração, é quase que um nível de respeito, sabe? Ainda mais quando a gente vê esse ato de misericórdia, sabe? Como se fosse algo de pai para filho e ele é chamado de pai. Eu fico, a minha teoria é que talvez ele esteja ligado à origem dos orcs, sabe? Eu acho que ele pode, ele pode ter. Por isso que ele é o pai, sabe? eu não, eu não sei exatamente como, você mas é, é, é, é isso que eu penso, é isso que eu penso. Você acertou. Ele é chamado de Adar, Adar é pai, ele foi o primeiro orc. Mas, é o que acontece? Saber que ele é o primeiro orc, pra mim, não é o suficiente. Por quê? O que, que ele era antes de ser o primeiro orc? Entendeu? Eu, aí, outra teoria, eu acho que ele é, um, ele é um elfo traído. Sabe? Eu acho que ele foi traído hum... por algum, algum alto escalão élfico, e meio que desertou tudo, e encontrou lá, foi acolhido pelo Sauron, e aí começaram... A, a tentar, sei lá, usar o desprezo que ele tem pelos elfos para criar um exército. Tem, tem um, um personagem assim, o um Maeglin, ali da época da, da queda de Gondolin, que ele, ele foi... ele não foi traído, né? Ele foi o traíra, né? Ele entregou... Gondolin caiu por causa dele. Ele entregou para Melkor, para Morgoth, a localização de Gondolin, que era uma cidade oculta, e aí ele morava dentro dessa cidade, ele saiu, entregou a localização, né? E foi aí que Melkor veio com um exército gigantesco de serpentes, uhum. de dragões, de tudo, é. destruiu o Gondolin. Só que é, é, o Maeglin, ele morre também nessa época, então muita gente especulou que seria Maeglin, tá? Igual você tá falando, tem muito a ver mesmo, então, eu acho que tem, é uma boa teoria. É. Outra Mas teoria... Em termos, uhum. em termos de história, pra história, pensando aqui também novamente, estrutura narrativa de série, seria uhum. mais legal se ele foi o traído. Sabe? Hum. se ele tem motivos, entre aspas, para se rebelar, e a origem dos orcas está ligada a alguma cagada dos próprios elfos em trair ele a, na, de alguma forma, sabe? Então eu acho que... Até, até para ter meio que um, um círculo de, de consequência, uhum. sabe? Não só sempre o mal é porque é mal, porque é traído, porque é cuzão. Os, os, os personagens bem construídos, eles precisam navegar na zona cinzenta. Sim. Não pode ser esse maniqueísmo o tempo inteiro, mal bem, mal bem. Então se, se ele tivesse essa camada, seria bem legal a história, se ele for um elfo traído. Entendi. Sim. No mínimo, eu sei que ele é um lutador de MMA pela orelha dele inchada ali. Pronto, orelhinha de couve-flor. Eu, eu, eu, eu, eu sou faixa azul de jiu-jitsu, sou minha aqui, ó. Ó, tô vendo então, aí. Então, como é que é. Então, a orelha dele apoiou bastante só de um lado aqui, pelo <risos> jeito. Vou a minha teoria do do do Adar aqui, ó. É, a gente pode ver, né, que ele tem as vestes ainda meio de elfo, de, de elfo né, de, de que um guerreiro. É, cabelos pretos, cabelos bem escuros, assim. E aí tem tá a teoria do, do Maglor. Quem é Maglor? Vou explicar aí pra você, explicar pra galera. Até colocaram aqui que ele poderia estar no juramento de, de Fëanor. Maglor, ele era um dos sete filhos ali de Fëanor, que fez a Silmarils. E aí até estão falando que ele é esse cara aqui. Deixa eu ver se consigo colocar um círculo. Que é esse cara aqui, ó. Porque a espada dele, pode ver, que é a mesma espada do, do pôster do Adar. Depois eu pego a espada aqui dele. E aí eu peguei, ah, pegamos uma foto, peguei até com. Mandar um abraço aí pros filhos de Gondor aí, o Cláudio Postou um, no, no Instagram algumas fotos assim. E eu consegui achar a foto que ele postou, que é essa daqui, ó. Do jo Joseph Molly, mais novo. Parece esse esse elfo aqui da, da direita, da nossa direita. E o Joseph Molly é o, o Adar, né? Então não sei se pra você parece. É que tá meio. tá meio. É, aí eu não consigo ver, tá, tá bem, um bem, bem distante, animagem, né? né? É. Tá, tá ruim. Mas tudo isso pra quê? Maglor fez parte aqui do juramento de Fëanor E Maglor tem uma história, deixa eu ver se eu consigo achar aqui nessa, né? deixa eu tirar aqui o, o círculo. Ele tem uma história muito importante, deixa eu colocar aqui, ó. Que é o seguinte, ele e o irmão dele, Maedrus, eles estavam atrás de uma Silmaril que estava é, ali nas fozes do Sirion, que é onde morava é, Earendel né, e Eluin que são os pais de Elrond e Elros. Então, o Elrond ali, o elfo, ele tem o irmão gêmeo dele, o Elrond, que foi o primeiro rei de Númenor. E eles eram pequenininhos, tinham dois anos de idade, só pra você ter ideia. E o, o, o Maedrus e o Maglor, esses dois elfos aí, que, que juraram, tem um juramento terrível de recuperar essa Silmaril, as Silmarils, no caso, mas tinha essa uma que eles estavam indo atrás, eles invadiram ali as fozes do Sirion, ou boca do Sirion. Tô falando isso por quê? Porque no, na série, ele pergunta pro Arondir, né, o Adar, Olha, você nasceu aonde? Aí ele fala da, ali da boca do, do rio. Aí ele fala, quando eu era jovem, eu andei por essas terras ali, pelas bocas boca do rio, que é as fozes do Sirion. E aí, o que acontece? Olha que louca essa história. Se for isso, vai ser genial a série ter colocado o Adar como Maglor. Por quê? O que aconteceu com ele? Ele e o irmão dele. Eles lutaram contra os próprios elfos, foi o terceiro fratricídio que teve na, na, na Terra-média. E eles lutaram ali, no, no caso foi em Beleriand, tanto que ele fala, né, o Adar, ah, em Beleriand e tal... E aí, o que acontece? Eles matam ali os elfos, tem maior guerra. E sobra quem? Duas criancinhas de dois anos de idade. O Elrond e o Elros. O que, que eles fazem com essas crianças? Eles raptam elas, que elas são, são, os gêmeos são filhos de Arendil. E Arendil tinha partido pra Valinor, pra pedir ajuda dos Valar, por causa de tudo que Morgoth tava fazendo ali em Beleriand. E aí, isso vai conectar com o diálogo do, do Durin com o Elrond, tá? E aí, o que Sim. acontece? Essas crianças, dois anos, imagina ser raptado por dois, com dois anos de idade Por dois caras que mataram o seu vilarejo inteiro né E olha que loucura Os raptores se tornaram os tutores desses filhos, desses, dessas crianças Então o Maglor, esse, esse elfo cabelo preto Ele criou o Elrond e o Elros Desde os dois anos de idade E os raptores se tornaram os tutores, né? E ali foi na, na, na, nas fozes do Sirion, na boca do, do rio ali Como eles falam na série, né? E aí, beleza e aí o Maglor é dito que ele finalmente consegue pôr a mão em uma Silmaril. E a, e a mão dele é queimada. Ele não suporta a, a luz da Silmaril. E você vai ver que ele usa uma luva. Sim. E o que, que ele faz? Ele sai correndo com essa Silmaril, vai até o mar e joga ela no mar. Tanto que a Silmaril se perde no mar. São três. Uma vai pro mar, a outra cai dentro da, da terra, num buraco assim. E a, e a terceira tá com a que é o pai do Elrond, que tá... No céu, que é a, a estrela vespertina. É uma Silmarillion que tá no céu. Então tem uma Silmaril no céu, uma na terra e uma no mar. A do mar foi o um Maglor que jogou. E ele jogou porque não suportou a queimadura da, da pedra, porque ele era mau, e a pedra do bem queimou a mão dele. Beleza. A partir disso, é dito, e ele era cantor, ó, ele tá até com a harpa aí, né? Dedilhava e tal. É dito que ele ficou vagando pela praia e nunca mais se ouviu falar nele. Não fala que ele morreu, não fala o que aconteceu. Nada, que faz todo sentido, muito legal, muito legal. O que, que você Tem acha dessa uma maluca? Eu adorei, tanto pela questão de ligar com o Elrond, quanto pela mão queimada, assim, combina muito. Seria bem legal amarrar tudo isso. Nossa, adorei. Vou tentar achar o pôster dele aqui, deixa eu ver se eu tenho. O pôster do... do Adar, mostrando a luva. Esse pôster é bem das antigas aqui. Deixa eu ver se tá fácil de achar aqui. Ahn... Uh... Okay, Só tá falta cheiro. mostrar ele tocar arpa em algum episódio aí pra frente. Meu, se tiver alguma coisa de arpa. E outro detalhe, ele conversa com Arondir em Quenya, que é o Alto Élfico. Então, já é uma língua que não é qualquer elfo que sabe, que, que consegue usar. Olha aí, ó. E aí, ó, você pode ver que esse é o Adar mesmo, né? E ele com, com a mão dele ali, exatamente, pode ser a mão que, que queimou. E essa espada pode lembrar também, deixa eu ver se eu acho aqui. Não, aqui não. Uh, cadê o juramento? Tentar achar o juramento de Fëanor. Ó, o cara que tá levantando isso, você pode ver que a espada tem uns designs... Os designs dessas espadas estão muito parecidos, assim. Pode ver, ó. Tá vendo? É, tá mesmo. É, é porque, tipo, pra você aparece pequeno, né? É, Não, tá mas se bem pequeno. que me parece que nessa imagem o cabo é maior. Cabe Verdade. três mãos ali naquele cabo. Verdade. Faz sentido, faz sentido. É uma é. teoria, vamos ver o que, que vai dar. Essa daí, realmente, eu não sei o que, que é. Eu sei que o Ardar é o pai dos orcs mesmo, talvez então foi o primeiro orc e tudo mais. Mas é, se ele é o Maglor ou não, é uma teoria, fica aí, ó. Essa especulação de ser um Maglor, o Maglor, o raptor e o criador aí do, do Elros e do Elrond, né? Que é bem bizarro isso, mas. Faz é parte da história, cara. é Canon. Voltando aqui Não, já quero que seja imagem. isso, não quero... se for outra coisa eu vou ficar decepcionado, tem que ser isso, já gostei dessa. Ia ser legal, né? É, já quero essa. Lembrando que isso é apenas uma teoria e que na minha opinião não faria sentido cronológico se Adar for Maglor e o primeiro orc. Porque no final da primeira era, Maglor ainda era um elfo e já existiam orcs há muito tempo. A não ser que Adar seja um chefe dos orcs que lutou na Guerra da Ira por Morgoth e foi considerado pai dos orcs ou um orc de primeira geração.